Construir Steel Frame, você quer investir nesse sistema, você quer trabalhar com isso, você acha muito legal tudo que ele entrega. Mas cara, é um negócio novo, eu tenho certificação disso, eu tenho garantia, como é que eu sei que vai dar certo? Não sei Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues já fiz obras em todo o Brasil Tenho alunos também espalhados por todo o Brasil Que me mandam notícia o tempo todo E uma coisa que eu posso te falar Ao optar pra trabalhar com o Steel Frame Você tá trabalhando com um sistema que te dá garantia Um sistema que é qualidade E como é que é isso? É uma certificação, meu Deus, uma ISO tananana. Não, não é assim Como é que funciona? Todos os materiais, eles são 100% industrializados É diferente do que você tá acostumado né? Que existe aquela certificação da proporção Cimento, areia, híbrida, nananã. É diferente, você tá recebendo materiais prontos na obra. São perfis, são placas, são tubulações que passam foram feitas para isso. Elas são prontas. Ah, bom. E exatamente por serem prontas, o que, que elas precisam? De um procedimento de instalação, de aplicação do material. E é isso que você precisa se importar. E quem te dá isso? É o fabricante. O fabricante te dá a diretriz de como que tem que ser a montagem do seu sistema. É ele que te dá a garantia. Ele te dá a garantia do material instalado corretamente. Agora, uma coisa muito importante que isso acontece na tradicional também. Se a mão de obra não seguir o que o fabricante indica, o que, que vai acontecer? Merda! <risos> é isso que vai acontecer, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Dar merda, vai. Vai, dar merda, vai. vai dar merda, vai! Então, é muito importante você saber que o Steel Frame ele é muito simples de ser executado. Mas ele é fácil, qualquer um executa. Não. A pessoa ela precisa parar e estudar os procedimentos e as orientações que aquele fabricante utiliza para aquele material. Normalmente não são coisas muito complicadas nem cabeludas. São simples, até porque é industrializado. Alguém parou para pensar naquilo e tentou otimizar aquele processo. Mas você precisa seguir sempre as recomendações do fabricante. E é ele que vai te dar a garantia de tudo que você aplicou. Aplicou corretamente? Melhor que isso, só dois disso. Você sabe o que é bom também? Você continuar informado, você receber notícias, você saber mais sobre o sistema. Você tem informações seguras de quem realmente trabalha e tá no mercado. Então você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui embaixo agora e vai entrar na minha lista VIP de WhatsApp. Pois é, na minha lista VIP de WhatsApp, você recebe informações exclusivas que não tem aqui no YouTube nem tem no Instagram. E se você também não tá no Instagram, vai lá e me segue no perfil agora mesmo. Grande beijo, tchau, tchau e até a próxima.